Boas pessoal, daqui a Rick volta para mais um vídeo. Espero que gostem. Este vídeo vai ser uma visita ao futuro. O próximo vídeo será um bocado uma visita ao passado. Este será uma visita ao futuro. Espero que juntem a nós durante todo o vídeo e nos próximos, claro, a mim e ao Shui. Shui. estará sempre aqui connosco. Hoje vamos falar dos próximos jogos que virão para o Kickstarter no mês de maio. Uh, eu gosto bastante do Kickstarter, normalmente eu compro meus jogos pelo Kickstarter, acho que ao pôr mais jogos no Kickstarter que fora dele, e uh, é uma boa maneira de ter umas peças extras, e uns apagreiros que às vezes não venham uh, no jogo para retalho, e ter o um jogo em primeira mão. Pronto, vamos então falar dos jogos. Eu teria, tinha uma lista de mais 25 jogos, uh, mas para não tornar este vídeo muito longo, eu escolhi apenas 10 uh, e falarei sobre esses 10. Se quiserem saber outros jogos, se quiserem saber mais sobre isso, uh, deixem nos comentários aqui em baixo e, e eu tentei fazer um, um novo vídeo o mais rápido possível sobre os outros jogos. Então vamos lá começar. primeiro jogo que vamos falar é o Villagers. Um jogo de 1 a 5 jogadores que normalmente demora 30 a 60 minutos. Uh, neste jogo, Neste jogo, cada jogador está encarregue de provar uma aldeia com o objetivo de a tornar mais próspera. O jogo gira em torno de uma estrada central de cartas onde os jogadores pegam o número de cartas de aldeão igual à quantidade de comida que a sua aldeia produz. Depois disso, a seguir uma fase de construção em que as cartas são jogadas da mão para a aldeia e o jogo tem muito mais que depois as construções podem gerar mais comida, dinheiro tem uma mecânica muito atrativa o jogo para além desta mecânica interessante, tem um design muito clean e muito bonito não está cheio de, de, de cores, de, de, de imagens, de backgrounds tem um, um um visual muito clean que eu por acaso eu gosto passamos para o segundo jogo uh, o segundo jogo é já tem uma percoela e, e agora vai ser um novo jogo que chama-se Post Human Saga uh, já havia um jogo chamado Post Human uh, mas o Post Human Saga é o que vamos falar hoje, que será também em meio uh, é de 1 um a 4 jogadores e que pode demorar entre 30 a 120 minutos um, é um jogo de sobrevivência num universo pós-humano em que cada um dos jogadores será um membro experiente de uma milícia que foi enviada para além do perímetro defensivo deles para explorar uh, e tentar reconectar-se com postos avançados uh, co dos quais foram perdidos contactos contatos anteriormente. Um, nesse, nesse percurso um, vai, pro vai procurar também locais aproveitáveis. Uh, teremos que atravessar esta terra desmoronada, onde todos os recursos são poupados e mutantes Andam pelas ruas, pelas mansões e, e pelas florestas arruinadas. Uh, os jogadores vencem um, completando os vários objectivos diferentes da cada personagem e que são diferentes dependendo do estilo de jogo de cada um. Uh, em terceiro lugar temos o Altura, Parece um jogo bastante simples, mas bastante uh, interessante. Primeiro lugar pelo número de jogadores, é um jogo de 1 um, a uh, 12 jogadores e penso que poderá ter um maior número, dependendo do número de baralhos que, que tenhamos, um, onde nós estamos numa banda que irá sair em turnê e o nosso trabalho é agendar... Um, onde é que a banda vai parar, onde é que a banda vai atuar durante este torneio de 100 dias. Uh, tentaremos que visite o maior número de estados possíveis. Uh, isto fará-se fará com o lançamento de dois dados de 10 faces, uh, e, e junto com o lançamento dos dois dados faremos dois números. Imaginamos que temos o 3 e o 7, isto daria lugar ao 37 e ao 73. Depois os jogadores escrevem cada um desses números num dos estados do mapa e no final do jogo o jogador traça a rota no mapa. Começando com o um número mais baixo uh, e visitando os estados adjacentes com os números cada vez mais altos. E os jogadores ganham um ponto por cada estado que visitem. Seguindo, parece -me muito interessante. Uh, eu gostaria mesmo de jogar e experimentar como é que... As diferenças entre jogar com dois jogadores e jogar com 12 provavelmente seria um jogo bastante diferente. O quarto jogo que temos de falar hoje chama-se Brook City. amanhã é um jogo de uma, é, que vários jogos que dá para um jogador, que é bastante interessante. E é um jogo de 1 a 4 jogadores. É, demora mais um bocadinho, pode demorar entre 1 a 2 horas, normalmente. E é um jogo de miniaturas, de bastante ação e é um jogo cooperativo nós iremos assumir o papel de polícias heróicos, uh, que são inspirados em estrelas de cinema e, e filmes de ação. A história me parece muito interessante e, uh, e muito atrativa. Uh, o jogo vai se concentrar num, num tabuleiro que retrata as ruas da Brook City e os jogadores, uh, cada jogador terá o seu baralho exclusivo de polícia, o polícia que escolheu como seu personagem, e... Uh, e vai percorrer a cidade uh, a pé, ou até usando um transporte uh, como carro de polícia, uh, tentando derrotar e estragar os planos de criminosos, enquanto ao mesmo tempo uh, tenta juntar pistas para o caso uh, que escolheu no início do jogo e durante o jogo. Bastante, muito interessante também, uh, estou muito entusiasmado para ver, Uh, este jogo. Seguidamente, temos um jogo um bocado diferente, um bocado mais complexo da uh, uh, Forbidden City. É um jogo de 2 a 5 jogadores uh, que demora normalmente 60 a 90 minutos. Aqui, todos os jogadores assumirão o papel de famílias poderosas uh, chinesas e vão tentar ganhar influência uh, através da troca de presentes com os oficiais. Uma mecânica interessante do jogo é uh, as cartas presentes que nós vamos oferecer aos oficiais terão que ter sempre um valor maior do que aquelas que nós vamos receber, uh, o que nos vai forçar a fazer bastantes escolhas estratégicas uh, em cada turno. Durante este jogo nós viajaremos pela China, navegaremos pelo Grande Canal, uh, compraremos Jade, uh, ajudaremos a construir a Grande Muralha, uh, Ganharemos vantagens através de decretos, uh, tentaremos influenciar o jogo através de intrigas e, e tentar no final ter uma grande audiência com o um Imperador. Uh, jogo bastante interessante uh, também. Eu tentei 2005, tentei escolher, é a minha opinião pessoal, tentei escolher 10 que me agradassem uh, bastante. Espero que eles tenham também da minha escolha. Uh, iremos agora para o sexto jogo que chama -se City of Parrot, um jogo de 2 a 4 jogadores, uh, que demora, normalmente em 30 a uh, 60 minutos. é um bocado mais curto contra que a anterior. Aqui, cada um de nós será um herói, e o nosso objetivo é resgatar uh, o maior número de civis que consigamos. Um, há 100 civis que vão aparecendo ao longo do jogo, cada vez com mais frequência. Um, e os jogadores uh, tentam, uh, irão, através do jogo repetidamente, navegar o seu herói de um da cidade para o outro, uh, usando as suas habilidades uh, que estão através das suas cartas. Cada turno, cada jogador irá escolher um dos 5 pares de cartas de poder. E depois desse turno, as, as habilidades serão descartadas e substituídas por um novo par. O jogo irá... Uh, Continuar até que todos os civis sejam salvos. Uh, o vencedor será, no final do jogo, quem tiver salvo mais, mm, mais civis. Depois teremos outro jogo que já vem com uh, o seu processor uh, já lançado. Parece, um, parece ser um jogo bastante popular. E, neste momento, e agora temos o Skull Tales Full Sale. Já existe o Skull Tales. Este é um novo jogo. Não é uma expansão. É Uh, um novo jogo. É um jogo de aventura, em piratas, e é semi-cooperativo. Semi Gosto muito de jogos semi-cooperativos, em que não somos obrigados uh, a cooperar. Tem, podemos ter essa hipótese, podemos ter essa escolha, mas não a somos obrigados a seguir. É para, uh, de 1 a 5 jogadores, como já disse, uh, pode demorar 60 a 120 minutos. Nós, no Scalteiro, somos um pirata, no Mar das Caraíbas, que estamos à procura de Fama e Fortuna. Penso que todos os piratas uh, estão à procura disso. Uh, e o jogo é jogado em três fases. Uh, a fase da Aventura, a fase da Jornada e a fase do Porto. O que é muito interessante neste jogo é que... estas três fases já em si são como três jogos diferentes. Cada fase terá a sua mecânica, Uh, e os seus componentes próprios exclusivos para aquela fase uh, depois o que torna um bocado mais engraçado tem alguns, este jogo também tem alguns componentes de RPG em que nós uh, atuaremos como as personagens que estamos a encarnar no jogo uh, para o oitavo jogo trouxe os uh, Darwin Choice uh, normalmente ele parece Dizer que será lançado em 2019 na Board Game, Game TV, mas pelo que eu tomei conhecimento, vai ser lançado já em maio. O uh, Diamond Soyce é um jogo de cartas competitivo em que os jogadores terão que criar as suas uh, próprias espécies de animais. Uh, o jogo tem mais de 220 cartas que utilizaremos para criar essas novas espécies. Um, essas espécies serão colocadas em zonas de vegetação que vão ser bastante diferentes nas suas necessidades e nos alimentos que têm disponíveis. Uh, posteriormente, a personagem que tiver a espécie que tiver maior adaptabilidade às suas zonas de vegetação uh, garante a sua sobrevivência e, claro, que é começada com os pontos de dano. No final do jogo, o jogador com mais pontos irá ser o vencedor. Estamos quase a acabar. Faltam dois jogos uh, e o uh, deixo mostrar muito rápido porque não há muita informação sobre o sobre mesmo. Uh, mas em nono lugar, antes desse, teremos, temos o Tiny Ninjas. já uh, o nome trai bastante e é um jogo para dois jogadores bastante rápido, de 10 a 15 minutos, uh, em que se usam dados e cartas para lutar, uma luta entre os dois ninjas. Uh, dentro, já, mesmo dentro da sua própria caixa. Foi um jogo feito para tu poderes levar para qualquer lado e jogar em qualquer lado, mesmo em viagem, comboio, avião, levar para um café, jogar com os seus amigos. Um jogo bastante interessante e o um jogo que às vezes faz falta para ocupar aqueles tempos mortos que nem sei muitas vezes é como acontecer, ou já sabes como acontecer e precisas de ocupar esse tempo. Uh, há 20 personagens diferentes uh, e este jogo diz ter... Uh, a mistura perfeita entre estratégia estão de sorte uh, e, e, e faz com que cada batalha seja única e, e cheia de emoção. Uh, é um jogo para todas as idades uh, e é um jogo pequeno para viagem e eu gosto muito disso. E no último lugar, uh, temos Inoka Native Spirit. Uh, é um jogo que, sinceramente, não tenho muita informação sobre ele. Não sei para, que, para quantos jogadores é eu. Normalmente o tempo. Sei um bocado só da lore de, do jogo. O, o jogo é, é baseado na história de que uma vez por ano. Cada vila vai enviar os seus melhores competidores. Para um, um jogo de Ashkai. Não sei se é assim que se pronuncia. Provavelmente não será. Mas é assim que eu vou pronunciar. Porque ainda não ouvi a ninguém pronunciar o, o vencedor será quem recolher mais pedras sagradas e um, e reivindicará o, o totem da folha tornando-se o guia da natureza que durante esse ano uh, torna-se o guia da natureza durante esse ano e com isso irá controlar o fluxo da floresta, dos rios e da planície uh, é, neste momento é toda a informação que eu tenho este jogo ainda pesquisei um bocado a ver se encontrava mais todos os jogos uh, serão lançados P digo eu antes a uh, não ser caso algum problema eles têm todas as datas de lançamento para maio deste ano 2018 uh, vejam vão ao Kickstarter uh, se estiverem interessados em conhecer mais jogos eu tentarei pôr uh, as datas de lançamento se, uh, na, na parte do vídeo em que falo do jogo mas alguns ainda não têm uma data certa uh, posso tentar fazer uma estimativa mas os que não saber, claro, não terão essa data uh, espero que tenham gostado do vídeo uh, se quiserem saber mais não tenho problema em perguntar nos comentários se quiserem que eu faça Uh, Faça outro vídeo sobre os outros Oxfam em maio, uh, também não tenho problema em, em perguntar. Uh, mais uma vez, subscrevam, partilhem, deixem o vosso like, uh, ajuda-me muito, uh, mostra que vocês estão a gostar dos meus vídeos e, e ajuda-me a, a continuar a fazê-lo e a sentir motivado para, para fazer. Uh, eu gosto muito de lhes fazer. E Gostava muito que vocês gostassem. Por isso, adeus e até à próxima.